Fala Guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos trazendo para vocês mais uma lenda nova, mais um casarão sinistro. Meu amigo Fernando trouxe eu e a Thaís hoje aqui para fazer uma exploração, né Thaís? Isso mesmo. Um casarão aqui, ó, sinistro e muito assombrado. Uma história muito sinistra, hein, Fernando? É, rapaz, faz aqui o local que é terrível, hein? Sim. É Ainda mais com essa história aí, né? E cara, olhando assim, cara, faz muito tempo que tá abandonado, né? Tá, faz. Olha isso, gente. Pessoal, aonde a gente estamos hoje? Nós estamos aqui no casarão de um maçônico, de um, de um homem aí que ele era maçônico, né? Daquela é é religião aí. maçônica, né? Eu não sei como funciona a religião maçônica certo, mas ele era maçônico. Tem até o símbolo ali, né? Sim. E o que, que aconteceu com ele, pessoal? Ele era um cara que tinha muito dinheiro, pelo que o Fernando estava me explicando, você me corrige é se eu estiver é errado, tá? É ele tinha um cara que, tinha, que tinha muito dinheiro e ele construiu. ele Na verdade, ele negociou esse, ter essas terras com índios, não é? Com índios. Com índios. Eu não sei como que ele fez, E mas parece ele, que a fazenda era bem grande, né, tá Tiago? Onde grande. o olho via era, da, era a fazenda, Pode né? Mil tá? é. É, mais mil cartões. É, mais de mil moqueiras. Era índios que tomava conta, que era de índios, aldeia, essas coisas. E ele negociou com os índios, com a aldeia e ele acabou comprando e ele pegou e construiu esse casarão esse casarão aqui e ele morou mais ou menos sete anos sete é, anos você falou né sete anos aqui nessa casa e descobriu que tinha câncer e ele pegou como ele era um cara que tinha que tinha muito dinheiro ele foi para para Estados, Estados Unidos Estados Unidos é. ele foi para os Estados Unidos para poder fazer o um tratamento de câncer essas coisas e ele acabou voltando para aqui para casa dele, depois do tratamento, só que ele não foi curado. E ele acabou falecendo aqui no casarão, né? Ele faleceu aqui nesse caso. Ele faleceu aqui no, no, no casarão. E o que é o mais estranho, o maior mistério disso... É quando a funerária veio buscar o corpo dele aqui. Essa ele faleceu, é... a família ligou pra, pra funerária vir buscar o corpo dele e ele estava subindo uma estrada. Depois, né, até mostra né, uh -huh. ali, a estrada subindo uma, uma rampa por onde a gente desceu. Diz um que a, a funerária pegou, estava subindo e do nada ela estava ela como se estivesse descendo. Como se fosse uma coisa de mágica, ela né, cara? Virou, ela, ela virou, lá, ela estava subindo e virou sozinha. Com o bico se sentido a casa, né? o bico se sentindo a casa. E falam que aconteceu isso porque ele tem ouro enterrado aqui, ele, uma... ele não queria, o corpo dele não queria, ele não queria sair da casa. O espírito dele tá até hoje que eles falam. É uma história bem confusa, né, cara? É, o rapaz ali tava falando que aqui à noite, rapaz, é terrível, hein? É terrível. Eu acho que ele não sai daqui mesmo, Tiago, quase um o ouro que tem guardado aí, hein? Então. O cara falou que tem, ele procurou, né? Até ele já, tem um, tem um cara que mora aqui, pessoal, que ele também tava contando aqui. ele trabalha na fazenda, Ele é. né? trabalha na fazenda. E ele falou que até ele já procurou o ouro aqui, mas não conseguiu encontrar. E uma coisa importante que ele falou que foi na de década de 1940, 45, década, né? 40, 45, assim. 45. É o... Bevenuti, né? É, ele, ele chamava o Beve, Bevenuti, né? É, é a família dele, era o maçom, maçônico. E esse rapaz, ele vem aqui durante o dia, né? Que ele guarda é, algumas coisas aqui da fazenda, mas também. de noite falou que... Bem, e, não. e outro mistério, acabou por aí, pessoal, outro mistério. Depois que a funerária conseguiu levar o corpo dele, preparou o corpo dele, foi pra fazer o velório, disse que quando abriu o caixão, tava um tronco de bananeira, bananeira. não acha? tava o corpo dele o corpo dele se transformou num, num tronco uhum. bananeira isso que é o um mal mistério né é um mistério. teve até problema com a funerária essas coisas aí foi Isso que a coisa foi feia né cara é, terrível, é uma história aí rapaz muito cabulosa hein e é muito antiga ele falou e assim é muito antiga. ele o rapaz ali falou que várias pessoas conta essa história né conta, até os netos dele contam. É. afirma que isso aconteceu mesmo aqui é galera é uma história aí bem sinistra o casarão aqui ó a gente não entrou lá ainda ele acabou de contar a história lá pra, pra nós. Você já tinha vindo aqui, né, Fernando? Eu vim uma vez aqui. Eu tinha vindo aqui. Só demos explorado aqui. Ele autorizou eu vim aqui de noite pra fazer uma investigação. Eu e a Thaís vai ver se essa semana a gente consegue vir fazer uma investigação. Onde, uhum. Thaís? Fazer, passar os nossos aparelhos, ver se realmente a casa é assombrada. E agora a gente vai fazer a exploração aqui. Eu peço pra vocês deixar muito, muito like, se inscreve no canal que não for inscrito. E bora pra mais exploração. Fernando, pelo que ele falou pra nós, essa parte aqui era o escritório, era né? O escritório. Que ele falou onde a tem a porta, a janela que quebrada. Era o escritório e dele, aqui, né? ah, nós, Essa porta... Nós que que não trouxemos lanterna, hein, cara? Lá no carro. Aqui, ah, mas ali... tem uma porta lá por dentro que dá pra gente ver é, depois aqui melhor. É aqui é tem né? outra... Nossa, cara, a casa é grande demais. Nossa. Então, ali, cara. Já vamos ver aqui. Aqui, olha, aqui... tem graxa aqui. Ali, olha ali, ó. Tipo, onde dispensa? Filma Ai, ali, gente, Olha a largura da porta, gente. Ah, que é uma dispensa. Tá pisando na graxa aí. Uma dispensa. Uma dispensa grande? Né? Grande. É be bevinute, né? É be bevinute. Deixa eu dar só uma olhadinha é que aqui. As é dupla, né? É. E pessoal, é. essa casa aqui, ela é parede dupla. Ela é de tijolo. Tem esses tijolos aí, Thaís? Aham. Uhum. E <risos> ela não é cimento no meio dela, é barro. Certo. Aí depois fizeram esses acabamentos em cimento. Mas ela era. Tiago, olha a largura desse. Olha aqui, cara. Olha aqui, cara. Nossa, é. Isso é uma riqueza, né, Thiago, não? Tá, agora ele falou que o desencanamento que era de cobre. O desencanamento coisa, né? de cobre ferro. Ah, era... tinha. Cara, não, era, era, era, chão, era rico, Acho, rico, rico, né? Antes, abriu, antes, então, antes vai... de nós entrar, vamos até ali é, para para ver, ó. Verdade, ó. Tem mais uma porta aqui. É medo de cobra aqui, de tanto mato que tem. Agora parece que foi repartido, tem várias fazendas aí, Sim. né? É, olha isso, é grande demais. É. Vamos lá pra dentro? Cara, Senão esse vídeo vai ficar bem. Eu tô impressionado com isso aqui mesmo, cara, que você mostrou. É. Olha. Olha como que tinha bastante vidro aqui. Então. Muito bonito. Olha a portona aqui. Aqui tinha o porteiro, hein? Dizem que ele era um dos principais lá desse do, do cara, maçon, cara, da, cara da uhum. maçonaria, né? O principal. O... Licença. Licença. Licença? Licença. Olha a largura, gente. Vou a minha todo mão todo aqui, preto, ó. Por todo preto é isso. Meu Deus. É. Suálim, né? Hum. Ó, aqui era um. Era quem é esse que ele falou que era um? Ah, preto, esse era o quarto pessoal? dele. Ele, ele falou que era do, do outro lado, tinha um forno, ó. É ah. o quarto dele. Aqui era o quarto do... Não era um quarto tão grande, não. né? Aí tinha a porta pra fora, Tinha um a porta pra fora. Olha a janelona, gente. É. Era um quarto pequeno, né? É. fogo Estou... Estou... aquela janela, mãe? Ah, uh ah. -uh. Um não trouxe lanterna né, Entrou, sim. Nossa, ele que... aqui... os fogos todos pretos, todos cara. são pretos. Preto, então. Aqui tem outro... Aqui é mais grande, ó, esse quarto, ó. Deixa eu ver se minha lanterna do celular dá para ajudar alguma coisa. Tem uns negócios aqui, ó. Não sei se é. Não ajuda em é nada, né? É, né? dá para ver, ó. Dá para ver, né? Uhum. -huh. parece maior. Então, Ou esse era... É... Não, mas ele falou que era onde tinha um forno, né? É, então. Ele falou que era aqui, no tá. Ou nós confundiu na hora dele falar e lá era o escritório, sei lá. Esse Olha o tamanho, tamanho dessa janela. Que maior aqui, né? É maior que o que? Pode. Mas confundiu na hora que ele falou lá. Porque ele falou do quarto dele e do escritório. Grande, hein? Olha aqui, é. gente. Quanto tempo isso aqui não tá abandonado? Deixa aqui, nossa. tempo. Olha o trinco. Como é um tiro. Aqui, ó. Quando. Pera só um é pouquinho. Aqui, ó. O rapaz lá. Como que é o nome dele? Ó. Fernando? Valdecir. Valdecir. O circo falou que ele entrou aqui, ó, de noite, quando é. ele era mais novo, né? Uhum. Pra poder caçar o ouro. Caçar. Só que caçar é uhum. não encontrou. Ele foi dinheiro, né? E não encontrou. Aqui ele arrancou então. Mas dizem que o espírito do do que tá aqui por causa do tesouro que ele já enterrou na casa. Agora vai me faz. Isso saber aqui que por da casa. Então. Mas a, é, a vi lenda vi. que conta é que tem, te tem tesouro tem aqui, aqui. Se você voltar com a Thaís aí, ele parte para cima de vocês Deixa, eu... deixa eu que ele fale, mas ah, ah, tá boa, Ela vai né? vir pra investigar. Vai ver se realmente é só Se tiver ouro nele, ele não vai querer nem que chegue nem perto. Né? Então. Olha essas paredes. Ele já aterroriza aqui, né? Hum. Aqui é, cara. Estranho né, mano. Aqui parece que era preto a pintura. Mas tá descendo uma coisa coisinha, Estranho cara. Olha lá, o que, que é isso? Estranho. Às vezes eles falam que é aqui também, só pra não poder achar é também. Então, olha a banheira. Olha. Olha os, olha os pães de cobre, tá? Ele falou. Olha esse, aqui, é. esse aqui é cobre? É. Aqui. Olha, e era rosa, tá vendo? Que a banheira, as coisas eram tudo rosa. Deixa eu ver. Aqui onde tomava banho. Aqui, ó. É. Que Caramba. Legal. Sinistra, né? Olha o tamanho é. daquele registro. Grande. Eita, filho. Olha ele na lâmpada. Uh -uh. Olha, a gente era rosa, ó. Tem uma base ser, hein? Aqui corda, tem bastante né? coisa. Ó, tem um sofá da época, isso aqui. Para de descer, né? No Vaticano. Tem um quadro aqui. Olha o encanamento ali. Vamos lá, ali sinistro, é né, cara. Nossa, tem mais casa para lá ainda. Uno. Grande. casarão, hein, cara. Ah, é grande, É, agora ficou para lá mais, gente, porque essa parte vai vir. Quantos quartos tem? Um, dois, três, quatro, quarto. cinco quartos. Cinco quartos. Fora o escritório lá fora que a gente viu. É porque falaram que tinha quarto, até pra para é, os empregados, né? Nossa, gente, só essa parte aqui, ó. É, cinco quartos. Oi, três? Aqui também, é, aqui era o escritório, ó. Era é, é o escritório. E todos os preto, é como todos, né? Aqui já era a sala de estar, né? Deveria ter uma mesa bem bonita. Olha aqui, janela com vidro. Será é que não tinha piscina aqui, não? Cara, você imagina pra é. a época isso daqui? Ó, como que não era lindo? Olha o armário, tá aí? na época. Olha o armário planejado. É, foi feito. E ó, bem. é madeira mesmo, tá? Aqui? É. Madeira, é né? Chique, hein, isso daqui, hein? Ai, era sim. duas pias aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Duas pias, ó. Uma pia aqui, outra aqui. Ah, deveria, quantas empregadas ele não deveria ter, hein? Nossa. Ai. Bastante, hein? Fogão, bolinha. Eu mais cômodo pra cá, tá? É. Será que aqui era a parte que a empregada dormia? Ah, acho que não. uma dispensa, né? Não, aqui é uma dispensa, ó. Eu acho que guardava alimentos, né? Que chique, gente. Aqui é outra dispensa. Não é preciso que tinha uma cama aí, né? Acho que não, né? Não tinha, não. Ixi, Maria. Fechado. Ah, aqui era banheiro. Banheiro? Ó, tem um negocinho de sabonete ali, ó. Caramba provavelmente mesmo. era banheiro. Só não dá pra entrar aí. Olha, tem uma carroça. Será que a carroça o rapaz colocou aqui ou é da época? Eu acho que é da época, né? Olha aqui um tanque. Tanque grandão. Ó. Caramba, cara. Sinistra, né? Sinistra, olha. Ah, lá parece que meteu o cu agora. Ah, não. Ah, tem, tem um ciclo lá também, cara. Aqui não dá pra ver daqui. Tô com medo de pisar nesse mato aqui, ó pra mostrar. Pessoal, o que, o, que o, Valdecir, é Valdecir, né? Valdecir. o Valdecir falou pra nós que aquele símbolo ali era do símbolo de maçonaria dele lá. Talvez então, é da época, né? Da, da religião é. deles ali, do grupo deles, eu não sei, também não entendo muito. Se alguém sabe não qual, dá qual pra é o ver. significado desse símbolo, deixa nos comentários aí pra gente saber. Depois a gente vai tirar uma foto lá da frente, né amor? E você Sim. posta no Instagram, que lá na frente também tem o mesmo símbolo. É ah. isso aí, galera. A gente vai fazer uma filmagem com o drone aqui. Nossa, deve ser linda a filmagem aqui com o drone. Espero que vocês gostem. E deixem muito like, se inscrevam no canal quem não for inscrito. E a gente vai estar voltando à noite aqui. Eu e a Thaís para fazer uma investigação sobrenatural aqui no local, né uh -huh. Thaís? Com certeza. Até a próxima. Fique ligado aí com o videoclipe daqui dessa casa com o drone. Fui.